Estamos de volta com o Soterópolis, diretamente aqui do Solar Ferrão, no Pelourinho, em Salvador. E na minha companhia, ela que é uma artista visual argentina, escolheu aí como morada o Brasil nos últimos sete anos e Salvador há um ano e meio, que inclusive é a inspiração para a sua exposição, que fica aqui no Solar até o dia 2 de maio, país tropical. Lula Ticali. Falei certo? Lula Ticali. Ticala. É de origem italiana essa pronúncia. T -t -t. Me fala um pouquinho assim do seu ponto de partida. Eu sei que é uma exposição que tem uma, uma relação com o seu olhar, com a sua vivência com a cidade e tem também uma proposta de nos fazer pensar a questão do consumo, a questão da reciclagem, da sustentabilidade. É uma exposição que integra 17 pinturas, todas feitas aqui no Brasil, sobre minhas vivências, os costumes, a natureza... As festas populares que eu vou vivenciando, carnaval, festas juninas, festa de Santa Bárbara. E também tem uma instalação que eu fiz, toda com lixo que eu fiz juntando da praia. Aí eu fiz um ecossistema marinho, ela é toda feita com lixo, para dar um alerta, como você falou, sobre os problemas ambientais, sobre o consumo, da quantidade de consumo de plástico que a gente tem e nos está aproveitando. Então acho que é uma boa exposição para trazer as crianças vir, participar, tem fantasias e coisas para também ser um pouco mais divertido e interagir com a obra. E está todo mundo convidado, estou muito feliz de estar aqui, essa sala é muito bonita. Muito bem, uma exposição interativa que a gente pode realmente pegar, vestir, usar, se divertir à vontade. E Comentávamos aqui da sua escolha por Salvador e você diz, bom, a Bahia é um outro Brasil, por quê? Tem toda essa parte afro muito forte aqui, que acho muito inspirador, muito valioso também é, para mim, a natureza que aqui tem. Só as praias, tudo, é lindo, não sei, é especial para mim também, porque como eu vim aqui, também sendo de outro lugar, a gente vê outras coisas. Bom, e você tem já uma relação aí bem carnavalesca, a experiência de trabalhar artisticamente um trio elétrico. Como é que foi isso? Foi incrível. É o segundo ano que eu faço carnaval com o cortejo afro. No ano anterior fizemos é, o xalá, um carro para o xalá, e esse ano o tema do bloco é o Foi o então a gente fez o xumaré. Muito bem, vida longa sua arte. Lula, muito obrigada pela participação aqui com a gente.